Fala galera, beleza? Fel. Aqui pra mais um vídeo no K-Drop.com, galera. estamos aqui de volta depois de muito tempo. Sem vídeos aqui mostrando o site do K-Drop e pra inovar, né? Os caras estão fazendo mais um evento aqui chamado Back to School. Mais um eventinho aqui do K-Drop que eles estão montando e fazendo pra quê, mano? Pra vocês conseguirem skins, é, não só né? Abrindo caixas normais que aqui no site já tem várias e são muito boas, né? Que tem a possibilidade de vocês ganharem. É justo, é muito justo o sistema aqui do K-Drop, como raspadinha, é, Tem um joguinho de basquetebol aqui pra você poder também. Tirar umas skins maneiras Então vamos mostrar aqui Pra quem não conhece Isso aqui é o K-Drop É o um site de abrir caixas E de pegar aquelas skins top Tem as faquinhas mais tops aqui Tem faquinha tão de 100 dólares 50 dólares Como faquinhas de 1.000 2.000 dólares Dependendo da caixa que você for abrir, galera Lembrando que eu tenho um cupom Pra vocês usarem aqui no site Cupom é o Pelps, você vai ganhar 5% de bônus aqui, você colocando no meu cupom, você clica aqui no usar código profissional escreve aqui Felps que vocês vão estar tá ganhando 5% de bônus, é, caso vocês queiram fazer um depósito, que tem vários métodos de pagamento aqui, beleza? Vamos aqui ver como tá funcionando esse evento aqui, esse evento aqui tá nesse momento com 28 dias, então provavelmente quando esse vídeo tá saindo ele vai estar tá com menos dias, é, ou horas então aproveita que o evento esse tipo de evento acontece no Drop, mas eles são é, especiais, né, deve ter uns 5, 6 por ano, então aproveita porque é uma forma de você ganhar skins aqui Estamos vendo aqui as caixas do evento e são caixas, cara, bem contas até Tem a mais cara aqui que é 20 doleta, mas tem umas de 5 doleta, 11 doleta Vamos abrir a de 11 doleta aqui vamos ver o que vem nessas caixas Pelo que eu entendi galera, você vai, além de você poder adicionar os fundos aqui e ter dinheiro no K-Drop Você tem a moeda, as moedas golds que eu vou mostrar pra vocês já já E também tem esses books aqui que acho que são livrinhos Que é outro tipo de moedinha que o K-Drop adiciona nesses eventos pra você poder ganhar skins né galera Vamos abrir quatro dessa aqui vamos ver o que vem é, e se a gente pega esses books? Vamos ver o que vem, galera. Vamos só tirar o som aqui, que tá meio lagado. Bom, pegamos uns itenzinhos legais aqui Essa, mano, essa, pessoa escrita aqui, se eu não tô enganado, ela é muito antiga, uma das mais antigas do jogo Não sei, posso estar enganado. Vamos vender pra ele. Pagamos 20 aqui, ganhamos 15, vamos tentar Mais uma vez aqui abrir e ver o que, que a gente Ganha, galera. Lembrando que se você quiser saber As chances de ganhar cada item aqui, quando Você pegar a caixa, você vai lá abaixo que vai estar Todos os itens mostrando. Aqui a gente ganha 230 Bucks, mas perdemos 4 doletas. Vamos Vender de novo. E lembrando que se você vender os itens Galera, os seus livrinhos aqui não Vão sumir. Você apenas vende Os itens, beleza? Vamos aqui, vamos aqui. Vamos ver se a gente da sorte agora. Pesou as que tinha lá de novo. Três doleta não foi, mas pegamos algum livro. Ainda não. Vamos abrir outra caixa, que eu tô sentindo que essa caixa aqui tá zicada, galera. Aqui, ó. Vamos abrir essa aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Mano, vamos já dar mais cara aqui, velho. Não sei o que vocês querem. Vamos abrir umas três hoje aqui e ver se vem algum itemzinho bom. Vamos botar o máximo de livros aqui pra gente jogar lá no sisteminha. Vamos uh, se essa Ver. Pelo amor de Deus, vamos abrir umas três aqui ver se tem balão. Tem. Pra gente vai pegar esses livrinhos e vamos jogar no, Nas brincadeiras aqui que o K-Drop fez Pra você também conseguir itens, né Ah, se parasse é ali, ó, não vai parar, né 42 doleta, vamos ser aceita Mas pelo menos ganhamos uns livros aqui Vamos vender e vamos tentar, é, pegar aqui Algum item bom, né, não só os livros Lembrando que se você pegar itens que não são Bons, galera, você pode simplesmente da upgrade, aqui deu bom ó, pagamos 60, pegamos 100, então a gente vende pra recuperar a grana que a gente perdeu até agora Pegamos já uns livros aqui e vamos abrir de novo, vamos ver se a gente pega uma faquinha Que eu vou ver se eu sorteio essa faquinha pra vocês Hum, não sei quanto que vale esse item, 75, ganhamos 15 do e pegamos 200 bucks Então vamos vender e vamos abrir outra caixa Acho que vamos ver se todas as caixas aqui estão dando esses livros ou é somente as caixas é, esse evento que eles estão fazendo. Lembrando que tem as caixas também de edição limitada, né? Além dos caras adicionar eventos, eles adicionam essas caixas aqui que tem itens tops e, normalmente, né, tem, pela caixa de pá, caixa de AK, mas aqui tem muito, muitas caixas que são misturadas, por isso que essas caixas aqui são edições ilimitadas. Beleza? Vamos abrir essa do shift aqui pra homenagear os painters, né? E vamos ver se a gente pega algum, pelo menos item, vamos abrir cinco dessa e vamos ver se a gente pega um item bom aqui. Eu não sei se tem os livrinhos, provavelmente não deve ter. Somente naquelas caixas ali do evento. Eu não tô vendo Nenhum livrinho embaixo Mas vamos ver pelo menos Se a gente pega algum item bom Deu 50 doleta Aqui foi 31 Vamos abrir mais uma vez Vamos ver se vem Aqui vai dar bom 66, boa. Vamos deixar esses visita aqui pra gente fazer o upgrade no final, beleza? Quantos bugs? 1.555, então acho que a gente já pode mostrar aqui, ó. Vamos primeiro mostrar o que, que é essa moedinha ouro aqui que vocês devem estar perguntando. Você vem aqui no ouro grátis aqui, que é tipo assim, essas moedas é, que já ficam no site, já teve é, sempre aqui no site. E o que, que você precisa fazer pra ganhar elas? Elas, é como se fosse um dinheiro pra você abrir as caixas que tem aqui, só que, claro, não... É tão valioso assim, mas serve pra você ganhar umas skinzinhas que são baratas, né, no caso. Aqui pra você, você só precisa, sei lá, entrar no Discord dos caras, seguir eles no Instagram, adicionar um e-mail. Você vai seguindo toda essa listinha aqui, tarefas que você vai conseguir ganhar e juntar várias moedas golds. E depois você vem aqui na área gold, né, que a galera chama pra poder usar é, essas moedinhas. Deixa eu ver se eu acho aqui a área gold... Área gold, tá vendo? Aí tem as, as caixas, né? Tem tanto as mais caras com mais golds que você pode abrir, quanto as mais baratas. Eu tô com 8 mil, então vamos abrir uma caixa aqui de 2.670. Então, vamos ver se você faz todas as tarefinhas ali, você junta essa moedinha gold, você não precisa colocar dinheiro nada, você só precisa colocar seu e-mail, seguir os caras e tal. Aí você vem, junta, sei lá, 2.670 golds e abre uma caixa sem pretensão alguma e acaba levando uma grande fama. Então É isso, né? duas doletas, né? Dá pra vender e abrir caixas mais baratas no site. E você, assim vendendo e abrindo as caixas mais baratas, você já começa, se tiver sorte, a ter mais dinheiro no site. Eu conheço pessoas que começaram assim, com duas doletas, foi vendendo, abrindo caixa e deu nisso. Beleza? Então essa aqui é a área do ouro, galera. Pra quem é, tiver dúvida, vamos participar dos joguinhos aqui que tem do evento, beleza? Deixa eu entrar no evento aqui. Join event. Vamos ver o que, que tá tendo aqui de joguinho pra gente poder brincar, galera. Obviamente, né? Tem as raspadinhas. Então, pra você abrir uma raspadinha, você tem que juntar 5 mil, então a gente tem que abrir mais caixa lá. Vamos abrir mais caixa aqui então e ver se a gente junta bastante livrinhos pra poder usar. Vamos já na mais carona aqui e vamos ver o que, que vem, galera. Vamos ficar abrindo aqui, vamos torcer pra ver item bom também. E vamos torcer pra gente também pegar bastante livros. Então, vamos abrir, né? Tá, ah, aqui já foi 2 mil e pagamos. Perdemos dois oletas. Tá de boa, vamos vender, vamos abrir 5 de novo. Ele é ganhou uma faca, mano. Facosa. Tem faca dessa vez e poucas. Ah, pelo menos a gente não perdeu grana. Recuperamos os dois doletas que nós é perdemos na outra. Vendemos e vamos lá. Vou tentar pegar mais livrinhos aqui, galera. Mano, eu tô vendo o Dragon Lore, é isso mesmo, velho. Caramba, velho. Aqui lucramos 46 doletas e, mas pegamos poucos livros. Vamos ver se a gente pega livro aqui. Okay? A gente precisa de livro. Aqui foi. 150... Ah, pô, 190, velho. 174? Ó, tô... Caraca, velho Aqui já foi um 100 doleta de lucro já, mano, no mínimo Se eu não tiver enganado, né Aqui foi livro pra cacete, velho E ainda não perdemos nenhuma grana Então vamos, vamos ver quanto a gente tem 5.700, vamos, vamos abrir mais Ah, vai, duas vezes aqui Pra ver se a gente pega mais livros Ai, parou naquela casinha ali isso aqui a gente perdeu, né? Era, pra, era bom ter parado. Vamos ver se a gente recupera agora. Mas cara tá botando Dragon Lore aqui, velho. cara é doido, velho. Aqui foi 150. Aqui não foi bom, não. Aqui pelo menos ganhamos 20 doleta Aqui de lucro. Vamos abrir a última. Vai, a última aqui só para ver se a gente pega. Aqui foi, mano. Nossa, ainda ganhamos 5 doletas. Pronto, galera. 20. Ó, abre 5 dessas aqui que vocês vão lucrar, mano. Estamos com 10 mil é, livros. Então vamos abrir uma raspadinha ali e mostrar pra vocês. Como que funciona? Como assim? Mano, você vai abrir e fazer a raspadinha e tem que torcer para vir o item bom aqui. Então, vamos pegar a borrachinha aqui. E, cara, muito legal isso, né, mano? O bagulho tem uma borracha para ficar pagando. Vamos nessa aqui, vai. Meu Deus. leg. Vamos ver. Pegamos aqui a casinha. Não faço a mínima ideia quanto, quanto que vale, mas ela parece ser bonitinha. Aí, aqui, automaticamente, seus truques saíram. Então, tem essa aqui, galera. Se você quiser usar, tem esse. Basketball, que cada 100 de 100, 100 bucks, né? Pelo que eu entendi aqui Vai vir o um item aleatório Então... Vamos lá Vamos jogar a bola aqui Cara, o K drop é muito bom, velho. O K drop é muito engraçado, mano. Tem uma bola de basquete pra gente jogar aqui, velho, Pra ganhar um item, véio. Pegamos um item de 40 centavos, galera Tá ótimo Isso aqui é só lucro, né E vamos ver o último joguinho aqui, galera é... Ah, último joguinho não, né Tem o um Rank O que é o um Rank, galera? Se você, por exemplo Se você tá acumulando Bucks, né Fica abrindo caixa, atrás de caixa, atrás de caixa Não quer jogar, não quer pegar esses itens E você fica acumulando Se você, por exemplo, juntar 68 mil Bucks aqui Livrinhos Você vai... Ficar em primeiro lugar aqui no rank que eles colocam, sem é, desses eventos que eles fazem. E, por exemplo, você vai estar tá ganhando essa cara de feito. Você vai estar tá passando esse cara que tá com 67 mil. Então, se você não quiser gastar e ficar juntando livros, você vai estar tá ganhando esses itens caros. Eu, eu tentaria juntar, né? Eu tentaria juntar, né? Então, mas sigam aí a cal de vocês, beleza? Lembrando que tem o um upgrade aqui. Que é o upgrade? O que eu tava falando lá atrás pra vocês. Se vocês tiverem, sei lá, você pegou umas skins postinhas, né? Não esse caso aqui, como eu tô com skin cara pra cacete aqui. Mas sei lá, vamos pegar, é, aquelas skins lá. Vamos juntar essas quatro aqui e, e... Vamos já essas quatro aqui, dá 68 Vamos tentar pegar o dobro do valor, certo? Aí automaticamente Você vem aqui do lado direito que vai ter As skins com mais ou menos o dobro do valor, né? Não é exato. E sei lá, vamos tentar pegar essa GUT aqui, que foi a primeira faca que eu tive Aqui. Deixa aí nos comentários qual que foi a primeira faca Que você teve. Eu tô com 42% de chance de ganhar Aí você clica aqui e dá upgrade. Se você tiver Sorte, você vai ter lucrado o dobro Aqui no caso eu tomei no cu Vamos tentar outra aqui, vai. Só pra desencargo. Cadê? Vamos tentar essa K aqui, que é a K que mais Curto no jogo, né? Vamos pegar Essa M9 aqui. Muita gente vai tá não que isso? trocar uma câmera menor mas eu curtei menor para para para para para para para para para para nossa mano. bom galera eu não me dei bem no upgrade por isso que é bom você fazer isso quando você tiver com já ter lucrado um pouquinho aqui no site né e caso você já esteja satisfeito né com seus itens aqui enfim você queira só dar só queria retirar ele. É só você vir aqui é, na sua conta. Aqui no, no K-Top. Vim aqui que vai estar dos seus itens. Aqui, tá vendo, galera? E sei lá, deixa eu ver aqui. Pegar só os itens que estão ativos aqui, né? Pra poder. Aqui, ó. Itens ativos. Aí você pega os seus itens aqui. Tem até jogo aqui. Inclusive, galera, dá pra você tirar jogo aqui, né? Com aqueles Golds lá que você junta. Tem as caixinhas lá. E você clica aqui, sei lá, Collect aqui nessa US, tá ligado? E na hora, instantaneamente, eles vão mandar a trade link pra vocês. Trade link não, é a offer, né? A trade offer pra vocês. E vocês vão receber o item na conta de vocês, tá? Tá vendo aqui, ó, oferta sendo enviada, beleza? Lembrando, galera, que meu cupom vai estar tá aí na tela pra vocês agora, Phelps. Usa meu cupom, é... E quem quiser adicionar fundos aqui, galera, tem várias formas de pagamento. Tem Paypal, Mastercard, Visa, tem os cartãozinhos aí. Não vai roubar cartão da mãe pra poder usar aqui, né? Tem o SkinPay. Eu não curto muito. Né? Mas quem quiser usar Skin pen, é aquilo que você pega seus itens que você já tem na sua Steam e coloca em transforma em dinheiro aqui no site, beleza? Tem os bitcoins aqui também, tem várias formas, galera. E aqui e você vê quanto que você pode depositar no site aqui. Quanto mais alto né, for o valor que você adicionar, você vai estar tá ganhando mais moedinhas, golds e mais livrinhos. Então aproveita o evento, galera. O evento aqui é super top. Tem várias formas de você conseguir ganhar itens aqui, você que quer mais skinzinha. Usa meu cupom aí se você colocar fundos aqui, porque você vai ganhar um puta bons. Usa aí, galera, Pelps. E tamo junto. Esse foi o vídeo aqui. Acho que eu mostrei tudo. E esse é o okay que Ponto Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.